Muito bem, vamos para mais um duelo. Ah, duel. é claro que eu estou preparado! É hora do duelo! Fala só internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no do Jogo! Now a card. I end my turn! Vou começar colocando o monstro no maior defesa! E uma carta virada para baixo Por enquanto é só Se você perdeu os vídeos anteriores, clica aqui no card e confira a lista correspondente I end my turn. Minha vez Coloca o um monstro na defesa E no meu turno Flip summon. O que? O time. Ah não, o comedor de Homem. Agora, eu card I end my turn Pensei que era inseto comedor de homens Não de mulheres Minha vez Coloca um monstro e tem meu turno ah, Você tacou o meu inseto Oh Tchau pro seu monstro Eu invoco a parede da ilusão O que? Ah Bom, nesse caso coloco o monstro na defesa e termino minha jogada. Haha, você atacou outro inseto. Not bad. Oh, no! Tita, então, haha, tchau pro outro monstro. I activate my spell card. Now, I'll set a card. I added my serves. Minha vez. Joga a carta mágica, caridade graciosa. Essa carta permite sacar três cartas, contanto que descarte duas. E agora eu jogo as espadas da luz reveladora. Agora não poderá me atacar por três rodadas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Minha vez. Coloca uma carta virada para baixo. passo I end my turn. Minha vez, compra Passa Nossa, cinco cartas Minha vez Eu invoco O dragão branco de olhos azuis <risos> O quê? <risos> ah, você vai me pagar por isso Eu jogo o buraco negro e agora eu jogo o monstro que renasce para trazer o dragão de volta do cemitério. Ataque direto! Essa não, o dragão está paralisado agora. Hum, essa carta vai me ser útil. Coloca o monstro e termina a jogada. Hum, olha só o que eu consegui, mais uma carta que eu precisava Sua vez Muito bem, revelar cartas viradas para baixo Mestre das armadilhas E com isso posso destruir duas cartas armadilhas no campo E agora parar a defesa essa carta força um monstro aí pro modo de ataque. Essa não, é o Honey Honey. Ah, está só prolongando a agonia. Porque eu sacrifico os mestres para invocar o dragão de volta pro campo. Não. I activate my trap card. I am my turn. I finally broken all the magical seals. I call forth the unstoppable Exodia. Ah, impossível! Ah! É, dessa vez não deu certo. Rapaz, não tive a menor chance, rapaz. Incrível, fui com tudo e a máquina ainda me venceu. Então é isso. Muito obrigado por ter aberto aqui. Muito com sua presença no próximo vídeo e até a próxima. Cinco armadilhas, mano. <risos>